bem aqui é o Daniel para mais um vídeo sem frescura e eu estou aqui na minha casa no Rio de Janeiro eu voltei esses dias para cá e eu participei de uma é, de uma festa de um amigo chamado Márcio Marçal a inauguração da nova sede da empresa dele e eu quero deixar para você nesse vídeo duas sacadas para você realizar ações que eu aprendi com o Márcio que eu aprendi estando lá na festa dele a sacada número um a dica número um é você é focar a sua atenção naquilo que ninguém mais presta atenção. O Márcio, ele simplesmente, quando estava empreendendo, ele dedicou a atenção dele a um nicho inexplorado, é, uma oportunidade muito grande que ninguém até então prestava atenção. E ele dedicou a energia dele e fez com que aquilo acontecesse, com que o foco dele para aquele nicho é, simplesmente fizesse sucesso. Então, ele conseguiu encontrar uma oportunidade ali inexplorada que todo mundo estava deixando de lado. E isso fez muito bem para ele. E a segunda dica é que você permaneça, que você fique firme nos seus valores após alcançar o sucesso. Eu estive nessa festa e achei muito bacana a postura lá do Márcio, porque por mais que agora ele tenha resultados milionários, ele continua com o mesmo comportamento, com o mesmo padrão que ele tinha... Antes mesmo de ter esses resultados. Então, olha que coisa bacana, né? Você vê uma pessoa que conseguiu realizar grandes coisas com a mesma postura, com o mesmo comportamento. E às vezes a gente percebe que algumas pessoas conseguem realizar metas, conseguem realizações e acabam deixando com que isso suba a cabeça. Então, não deixe que isso aconteça com você, tá bom? Então, essas foram as duas dicas. A primeira, em resumo, você focar em algo que ninguém está ainda. E a segunda é você continuar com as suas origens, independente dos resultados que você tenha. Tá bom? Já deu mais de dois minutos. Esse foi mais um vídeo sem frescura. Aproveita e se inscreve no seu canal, nesse canal e compartilha com as pessoas que você quer deixar uma mensagem bacana. Beleza? Esse foi o vídeo de hoje. Um grande abraço e tchau, tchau!